Mais de 100 mil por cento, e a minha compra foi feita aqui nessa bolinha verde que tá dando mais ou menos 4.393 por cento de lucro. Isso aconteceu em Jump Satoshi Token, o JTS, o Jumping, mas eu desconfio muito que esse token, é algum tipo de scam, algum tipo de golpe, tem algumas coisas que deixam esse indício cada vez mais grave, principalmente né, o gráfico subindo dessa forma, esse é um dos motivos mais óbvios, outros não são tão óbvios assim, por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu encontrei nesse projeto que deixa ele bem duvidoso. Assim você pode tomar a sua melhor decisão e inclusive no final desse vídeo eu vou fazer a venda dos meus tokens que hoje está dando aqui mais ou menos 200 dólares. Para você ter uma ideia, eu investi 4 dólares e agora está dando 200. Isso daqui tem basicamente 3 dias É um, incrível, né? Mas vamos ver se é verdade Vamos ver se eu vou receber esses 200 dólares ou não Mas antes da gente começar efetivamente a falar do vídeo Eu quero deixar aqui um combinado Se você gostar do conteúdo desse vídeo Considere se inscrever no canal Porque todos os dias eu vou trazer novos conteúdos Com novas moedas, novos tokens Muito conteúdo ajudando você a aprender a investir Com qualidade e Segurança. E aproveita também, eu vou deixar aqui no link da descrição, o grupo de WhatsApp do nosso canal, onde você pode entrar totalmente de graça. Tem muita gente no grupo trocando ideias sobre investimentos de criptografia. Nós tiramos as dúvidas, sempre tem alguém disponível para te responder. É muito legal, faça parte. Vamos dar uma olhada aqui então no contrato desse token, o tal do JST, o Jump Satoshi Token. Estamos aqui com 34,694 mil holders. Vamos dar uma olhadinha na distribuição de moedas. A gente tem aqui uma carteira da Pink Sale com 25 bilhões de moedas. É a maior carteira hoje. É uma carteira que está travada, porém, essa carteira ela vai destravar muito em breve, eu vou mostrar isso para vocês na tela. Depois a gente tem aqui a carteira de queima, com 15%. Depois a gente tem a carteira que foi travada por 100 anos, com 10 mil BNBs. Depois outra carteira da morte. A Jump Deployer, com quase 1% aqui. E outras carteiras com razoáveis quantidades de tokens também, tá? A princípio, assim, não tem muita coisa ruim nessa distribuição, né? O que a gente tem que ficar atento é justamente a essa carteira aqui, Pink Sale, de 25%. E também a essas três carteiras aqui, que somam também uma quantidade relevante de tokens. E a primeira coisa que eu quero te mostrar, que é bem interessante em relação a esse projeto, é basicamente o time. Vamos dar uma olhadinha aqui no time dele. Tem essas pessoas aqui, o Francis, o Travis, uma galera, né? E a gente... Por curiosidade, pesquisamos cada um deles para entender quem era, porque aqui não tem link de nada, não tem foto, né? não tem nenhuma descrição a mais. Então eu recebi até umas dicas no grupo de WhatsApp, que talvez essa galera que não fosse é, as pessoas que a gente imaginava que fossem. Então vamos dar uma pesquisada aqui nesse Francis Davidson. Jogando no Google, a gente tem aqui uma referência de Francis Davidson, que é o CEO da empresa Sonder. Inc. Provavelmente ele não tem nada a ver com jumping, porque eu já inclusive pesquisei o nome e a palavra jumping, não aparece. Se a pessoa autorizou colocar o nome dela no site, não teria outro motivo para não ter ela ligando ao projeto em qualquer outro artigo, publicação, mensagem, que seja. Então como não tem, provavelmente é essa primeira pessoa aqui que não tem nada a ver com o projeto. Então a gente já tem aí a primeira pessoa, que é o cofundador, que a princípio é uma fraude. Vamos dar uma olhada na segunda pessoa, que é o Travis Cinzento, né, aqui na tradução. E aí a gente não achou especificamente alguém, porém a gente tem aqui uma pessoa com esse nome que ele é bem ligado ao beisebol americano, o futebol americano. Então também não tem nenhuma referência com o projeto Jumping. Vamos dar uma olhada no terceiro nome aqui, o Mark Breitbard. E esse cara, ele aparece como referência aqui como sendo o presidente e o CEO da marca Gap, aquela marca famosa, né, que todo mundo conhece. Então, provavelmente, né, muito provavelmente, também esse cara aqui, o Mark, também não tem nada a ver com o projeto, É basicamente usaram o nome dele, né. Vamos ver o próximo, que é o tal do poses do Jack, Jack poses, que aqui... Ele aparece para a gente como um diretor, produtor de eventos e de produtos tal. Também não tem nada a ver com esse projeto. Vamos dar uma olhada no próximo, a Laura Roberts. A Laura Roberts a gente acha essa pessoa aqui, que aparentemente é uma influencer, que até tem fotos com o Ronaldinho Gaúcho. tá? Então também, basicamente, a gente não achou nada que ligue ela ao projeto. Essa Hater Monahan... Vamos dar uma olhada aqui. É uma escritora. Então ela aparece aqui com dois livros. Também nada sobre ela ligada ao projeto vamos dar uma olhada aqui no último nome que é o Ryan, que aparece aqui o investidor 3.0, e esse Ryan ele é CEO do LinkedIn então também, muito provavelmente, usaram o nome dele de forma fraudulenta porque basicamente não existe nenhuma ligação com o CEO do LinkedIn com esse projeto, isso aqui é muito grave, tá? Quando você coloca o nome de pessoas que são conhecidas né? o CEO da marca Gap do LinkedIn, um escritor uma influencer Como pessoas que fazem parte do time É extremamente grave E por que, que eu falo isso? Porque basicamente é fraude E segundo, vários projetos Ou nem colocam o nome do time Ou colocam avatares né? Codinomes, apelidos E ok, na criptografia A gente sabe que não são todas as pessoas que estão dispostas a aparecer né dependendo do projeto tem ali algum tipo de represária que pode sofrer do mercado financeiro do mercado formal tal independente de, dependendo de onde o projeto vai atuar isso pode acontecer mas a gente tá falando aqui de um aplicativo que você vai pular e vai ganhar dinheiro então basicamente não teria nenhum tipo de represária que eu penso que seja possível. Mas, mesmo assim, eles poderiam não anunciar o time ou anunciar avatares, mas eles preferiam anunciar pessoas com nomes conhecidos e que provavelmente não tem nenhuma ligação com o projeto. E qual que é a chance do CEO da marca Gap e do CEO do LinkedIn terem pessoas com o nome parecidos juntas no mesmo projeto. É basicamente nula essa chance. Então, só por esse motivo aqui, esse projeto já é considerado uma fraude, uma fraude feia, inclusive, né? Porque você está usando o nome de outras pessoas. O segundo motivo pelo qual esse projeto ele tem tudo para ser uma fraude. Ele não autoriza em nenhuma rede social que as pessoas comentem. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no Twitter deles. O Twitter Twitter é a principal rede social do mundo, é onde acontece quase tudo em relação à criptografia, então é muito comum os, os projetos terem perfil no Twitter, na verdade é basicamente uma exigência que eles tenham. Como vocês podem ver aqui na tela, Jump tem 60 mil seguidores, já postou 149 Twitters, porém eles não autorizam que ninguém comente. Por que isso? Por, quê? Por que esse medo das pessoas comentarem? Porque, basicamente, eles deixariam as pessoas explicar exatamente isso que eu estou explicando. Falar que é uma fraude, falar que o CEO do LinkedIn, que o CEO da Marca gap, não tem nada a ver com o projeto, que esse projeto, ele está muito duvidoso para as pessoas não entrarem. E aí, quando você não permite esse tipo de comentário, você acaba iludindo a galera, porque vê aqui várias curtidas, várias não sei o que, e a galera não sabe, na verdade, que tá acontecendo porque não tem os comentários. Então isso é uma questão muito importante. Inclusive no canal do Telegram deles, o canal do Telegram é um chat pra gente conversar. Existe o canal de anúncios, ok, e existe o canal do Telegram. Até o canal do Telegram deles é mutado, você não consegue conversar lá dentro. Então isso é um outro indício de que com todas as certezas, esse projeto vai aplicar um tipo de golpe. Um outro ponto também que me deixou pensativo em relação a isso isso é que eles falam que eles querem trazer aqui a questão da saúde, né? Para as pessoas. E quando a gente entra no Instagram oficial deles, a gente tem aqui uma foto de uma tequila. E a gente tem também vodka, tem chope como NFT. E aí eu fiquei pensando... Ué, eles querem trazer um aplicativo para vida saudável, né? Para as pessoas ficarem mais saudáveis. E estão anunciando NFT de tequila, de vodka, de chope. Eu não entendi, não fez muito sentido na minha cabeça. E agora pensando que é uma fraude, faz sentido sim eles tirarem esse sarro, né? Gozarem da cara das pessoas fazendo isso. Inclusive aqui no... Instagram oficial tem 14 mil seguidores, tem um site diferente do site que a gente conhece, que é o jumpin.today, esse aqui é .org, vamos ver se ele vai aparecer em outro lugar. É, tá carregando aqui, já tem alguns minutos e nada de aparecer conteúdo desse Jumping.org um outro problema bem grave então se você tem um projeto que tem 14 mil seguidores, aí apareceu agora, deu erro né, se você tem um projeto com 14 mil seguidores no Instagram e você ainda colocou o link do site errado, tem alguma coisa duvidosa aí né, o um, um mínimo de atenção não foi feito, sendo que você tem um site né, não é que não existe site existe e o link está errado lá Agora, deixa eu te mostrar um outro ponto que eu acredito que é onde vai acontecer o golpe efetivamente. Dando uma olhada aqui hein? nesse site de pesquisa da Moonark, nós temos aqui a carteira com 10 mil BNBs travado por 100 anos, ok, bacana. E temos uma carteira com 25% da liquidez aqui, que são aqueles 20 bilhões de tokens, na verdade, que ele está travado por mais 12 dias, né? Ele foi travado por um período bem curto e, após esse período, ele vai ser liberado. Dando uma olhada aqui no site, no provedor Pink Sale, que foi feito a trava, então aparece aqui pra gente que vai ser destravado em 12 dias, 6 horas, 35 minutos e um segundo. Num total de 25 bilhões de tokens, que hoje estão avaliados em 2.8 bilhões de dólares. Lógico que não é isso que eles vão acabar retirando, né? Quando ele esses 25 bilhões de tokens foram destravados Basicamente, duas coisas podem acontecer. Vamos dar uma olhada lá no gráfico novamente. Aqui vocês podem ver que tem 4,2 milhões de dólares de liquidez. Eles podem simplesmente drenar 100% dessa liquidez aqui em uma operação com aqueles 25 bilhões de tokens. Isso, no momento que for destravado, eles conseguem fazer essa operação levando embora esses 4,2 milhões, que é um valor bem interessante. né? Se você for pensar para um total de 20, 30 dias de golpe, é muito interessante levar 4.2 milhões sem nenhuma chance de retorno para quem investiu ou o projeto pode sim continuar normalmente usando esse valor talvez desses tokens né vão acabar ocorrendo algumas vendas para que eles desenvolvam um aplicativo e comecem assim trazer alguma coisa para a comunidade mas aí então teria que ser esclarecido por que que ninguém pode conversar com ninguém nas redes sociais teria que ser esclarecido quem são aquelas pessoas do time que tem o um nome, mas são nomes de pessoas que não tem nenhuma ligação com o projeto, teria que esclarecer vários pontos. E quando a gente fala aí de uma shitcoin, né, uma microcoin, que não tem nada de diferente, apesar de ter ali uma construção até bonitinha do site, quando a gente abre aqui o menu, a gente já percebe que já não tem, foi tão mais bem trabalhado assim. Então, tem alguns pontos que são interessantes, né? Tanto a quantidade, a qualidade de informações eu acho interessante. Eu acho bem interessante esse novo método aqui de você precisar ter um token diferente para vender o seu token de governança. Então, isso inclusive a gente vê no gráfico né, que diminui a pressão de venda, só que aqui diminuiu a um ponto que o projeto ele só aumenta de preço, né? como vocês viram lá no início, mais de 100 mil por cento de crescimento. E isso provavelmente não é saudável, né? não tem tanta gente assim querendo comprar esse token somente esperando chegar o aplicativo para eles começarem a pular. As pessoas estão comprando porque o gráfico tá subindo e a galera tá emocionadíssima, né? Querendo ganhar dinheiro em relação a isso. Só que depois eles não conseguem vender. E aí entra essa parte do não conseguir vender. E eu vou tentar fazer a venda agora, ao vivo aqui para vocês, para ver o que, que vai acontecer, quanto que eu vou receber de fato e se dá certo ou não. Eu vou fazer aqui mesmo na tela da Pocoin que já tá mais fácil, nossa carteira já tá aqui, já fica mais tranquilo da gente fazer a operação. Bom, como vocês podem ver, o total da minha carteira aqui é de 1.782,99 JST, a um preço de 11 centavos, cada um totalizando 208 dólares e 27 centavos. Eu vou selecionar aqui o JST, né vou colocar aqui o contrato do token, copiar aqui primeiro. Pronto, agora a gente cola o contrato do Token aqui, vai aparecer JST, seleciono, aparece aqui a quantidade que eu tenho na carteira, vamos simular aqui a venda de mil unidades. Daria um total de 0.3 BNBs, então para fazer essa operação eu preciso aprovar o JST na carteira, é normal, toda operação a gente precisa fazer isso, como eu uso Hardware Wallet, eu tenho que aprovar aqui na minha Wallet também, que é muito mais seguro né, do que uma carteira digital. Deixa eu finalizar o processo aqui. Aprovação enviada, vamos aguardar confirmação. Confirmou aqui e agora eu já apareceu aqui o botãozinho de swap para WBNB, um total de 0.3. Então aqui está falando que o mínimo que eu vou receber é 0.3. E para quem está curioso, eu tenho aqui na carteira um total, deixa eu abrir aqui, de jet, né, que é o que interia vai utilizar para fazer a venda, 71.22 jets. E eu tenho também no é, 99 Jets V2, que eu também comprei na Pancake Swap. Para fazer o teste. Deu coisa de 2 do, é, dólares, acho. Sem tokens desses. Eu comprei para fazer o teste. Porque lá no White Pepper fala que pode ser ou Jet ou Jet V2. Para fazer a movimentação do JST. Então eu comprei os dois. Vamos dar uma olhada agora. Eu vou clicar aqui em swap. Deu erro na transação. Vamos de novo. Deu erro de novo. De novo. Deu erro de novo. Então vamos dar uma... Vamos entrar então lá na Swap, Que é onde a gente fez a compra. Vamos ver se lá vai dar certo. Porque ali na Pucoin já não deu certo. Talvez a gente tenha que aprovar. Talvez a gente tenha que aprovar o token JET também. Não deixa eu só... Vou pegar aqui o número do contrato dele, contrato de JET aqui copiado, vamos lá na PancakeSwap, vou colocar ele aqui, como se eu fosse vender o JET, ok? E agora eu tenho que conectar minha carteira aqui, que eu ainda não conectei na PancakeSwap, carteira conectada, apareceu aqui que eu tenho 71.21 JETs, beleza? É, não aparece aqui para aprovar porque não tem liquidez, né? O token não tem nenhum pool de liquidez... Então, em teoria, não é isso. Vamos voltar aqui para o JST, então. Colocar aqui os mesmos mil com 0,3 BNB, swap. Apareceu aqui a mensagem. Taxa de provedor de 25 ou 2.5. O mínimo a receber é 2.9. Ok. Confirmar. Oh, apareceu a seguinte mensagem. O token de entrada não pôde ser transferido. Pode haver um problema com esse token. Ok. Então, não, não conseguimos. Dando uma olhada aqui na aprovação de tokens que eu fiz, eu coloquei só como 2 mil aqui, JST, por segurança, mas eu vou retirar e fazer de novo a gente ver se vai dar certo. Então, vou revogar aqui a aprovação do token que eu fiz. Pronto revogado com sucesso aqui a aprovação. Vamos dar uma olhada agora aqui atualizada a página. Não tem mais. Ok. E agora aqui se a gente atualizar na PancakeSwap já vai aparecer a gente ativar novamente. Então vamos fazer agora sem mudar a quantidade de tokens que a gente vai precisar aprovar. Vamos confirmar aqui e fazer o processo na SafePal. Deu falha aqui na aprovação. Um erro contrato durante a execução do contrato. Execução revertida. Vamos Vamos ver aqui de novo o que pode ter acontecido, atualizar a página. Agora eu mudei para transação rápida, porque ultimamente a taxa da rede BSC não está muito boa. Então eu tinha colocado para transações mais devagar. Agora eu coloquei como rápida para ver se vai influenciar alguma coisa. Está pendente aqui de aprovação, vamos ver se vai rodar. Agora foi. Pode ser também, não, não é nem que seja aquela questão da transação rápida ou devagar. Pode ser que como eu tenho o SafePol, você acaba demorando um pouco mais para fazer o processo de aprovação, porque você tem que fazer duas coisas, e aí às vezes a transação acaba passando do tempo e aí dá erro mesmo. Mas acontece, é só refazer. O ruim é que você acaba gastando os centavos que você vai fazendo nessa operação. Mas por enquanto tá ok aqui. Então, aprovou uh, 100, né, ou 1000, vai dar o valor que a gente colocar aqui, vamos ver, 1000, 3, vamos tentar fazer com 1.000 primeiro se não der a gente reduz para ver se vai, então aqui aquela mesma pegada, 1.000, BNB atualizou o preço, 0.29 ok, não foi, deu o mesmo erro, vamos atualizar aqui para 100 então, vamos ver se vai, o swap aí é de 100, obviamente vai 0.029 BNB vamos fazer a operação aqui, deu o mesmo erro, e eu tenho o token jet na carteira, não é falta de token jet na carteira, vamos ver aqui 10 para ver se ele vai continuar Continuar, né? Ou se ele não vai, aí com 10, eu acho que ele vai. Vamos dar uma olhada aqui. É chegou aqui na minha carteira para eu aprovar 10. Tokens. Então quer dizer, a gente não tem token JET suficiente para fazer a venda. É isso que está falando aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso site da Jumping, aqui no White Paper, porque tem uma parte aqui que ele fala exatamente quantos tokens você tem que ter. Token JST, eu já sei, mas eu só quero mostrar para vocês. É 10 mil tokens JET para cada um BNB que você quiser vender. Então vou... vamos fazer essa conta. Então aqui ele fala: sempre que você comprar JST, você ganha ganhará uma quantia aleatória de JET. A faixa de JET que você depende da quantidade de BNB que você usou para comprar. Se você trocar um BNB pelo token JST, você ganhará uma quantidade aleatória de JET no intervalo de 0 a 20 mil. JET será queimado quando você vender JST na proporção de 10 mil para 1. Isso significa que se você vender um BNB de JET, você precisará queimar 10 mil JETs em sua carteira. E aqui tem as faixas. Então, se você usou um BNB para comprar JST, você vai cair aqui na faixa de 0 a 20. E de, 2, de 1 a 2 até 40, de 3 a 4, de 0 a 80 e de 4 a 5, de 0 a 100. Aqui é interessante que não é assim, de 0 a 20, de 20 a 40, não. É de 0, então você pode comprar aqui 5 BNBs e ganhar, sei lá, 2 tokens JET. Você nunca vai conseguir comprar vender, na verdade, né, o JST, porque você não vai ter token JET suficiente. Aqui eles continuam na parte de fazenda com algumas informações também, vamos dar uma olhada. Aqui ele traz algumas informações importantíssimas, tá? Aparentemente o contrato foi renunciado, o JET, o jet né, o JET 1, então eles tiveram que fazer o JET 2 para fazer o staking, e quem tiver lá as suas moedas no staking vai ganhar o JET via airdrop conforme as compras. Então são 10 carteiras aleatórias. Quando você faz uma compra, se você olhar lá na transação, aparecem 10 transações de envio de JET para outras carteiras, que é isso que eles estão falando aqui. Então, eles dizem que são envios aleatórios, tá? E além disso, o token é, JET2 fica bloqueado por duas semanas. Então você tem que esperar duas semanas para conseguir fazer o desbloqueio dele e utilizar ele ele como combustível aparentemente. Então vamos fazer o seguinte, com a minha quantidade de 71 tokens, a gente só pode vender ali 10, que vai dar mais ou menos, tá 10, vai dar 1 dólar mais ou menos, é, recu nem recupera o investimento. Mas, como o investimento foi muito baixo e a gente não tem basicamente nada a perder, né? eu comprei ele justamente para entender como que funcionaria todo esse processo de comprar JET, JET V2, fazer farm, fazer não sei o que. Então, Vamos fazer o farm dele. Que é para justamente a gente entender se o que, que vai acontecer aí, né, daqui 12 dias, quando liberar aquela liquidez, se eles vão realmente dar o rug pull e acabar com a alegria da galera, ou se não, se vai continuar o projeto. Vamos dar uma olhada. Uma coisa interessante, né, aquela tabelinha de você ganhar o de 0 a 20, de 0 a 80. Então, quem acabou ganhando mais, né, e aí também é uma outra questão, né, tem que ver se realmente no contrato é possível ganhar tokens jet suficientemente para você fazer a venda ou se realmente eles disseram ali na tabelinha, mas no contrato ninguém ganha esses tokens e só eles ganham, né? Tem a outra questão ali também da distribuição aleatória, né? Tem que saber se realmente é aleatório ou se realmente é só as carteiras que eles destinaram, que vão ganhar esses token Jets também, para conseguir depois fazer a venda, é, drenando toda a liquidez. Vamos conectar a carteira aqui. Deu um erro aqui. A gente não vai conseguir conectar a carteira aqui pelo Wallet Connect. Deixa eu dar uma olhada para ver se no, se na MetaMask funcionando. Tá, na Metamask tá funcionando. Só que eu não vou interagir com esse contrato aqui na minha Metamask, porque eu não sou maluco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova Metamask, vou mandar os tokens JET para essa nova carteira, e aí a gente conecta aqui. Então, aguenta aí. Pronto. Eu já criei aqui uma outra conta na Metamask, como vocês podem ver, até coloquei o nome dela de Jumping, e transferi para cá um pouquinho de BNB, os tokens JST, o token JET e e o Token Jet V2 também, então já tá tudo tranquilo aqui agora, se der alguma zica, pelo menos já tá aqui de uma forma contida, não vai contaminar o resto da minha carteira também, nada disso, assim é mais fácil, assim é mais tranquilo da gente movimentar com esses contratos inteligentes que a gente não confia eu tô fazendo isso para fins educativos, tá? Eu não recomendo ninguém a interagir com esse contrato aqui, porque eu não confio nesse projeto. Mas, como é um projeto que tá ganhando aí notoriedade, eu quero interagir com ele para a gente entender o passo a passo aqui, se faz sentido ou não. Já apareceu aqui o meu balanço agora, como vocês podem ver na tela, 99.49 Jet V2, a recompensa aqui de 2 milhões por dia e eu não tenho nada ainda. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar, vou depositar o o JST. Então temos que aprová-lo aqui primeiro. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Você consegue acesso aos seus JST. Então tem aqui um valor de 84 centavos. Vamos ver se a gente consegue reduzir aqui, é mais difícil aqui não tem aquela aquela tabelinha. Aqui, ó, nos detalhes da operação, é sempre bom você dar uma olhada, porque pode ter alguma coisa que você não não acredita. Aqui o valor que a gente aprovou, então o um valor aqui basicamente infinito, né? 1.15 elevado a 59. Então esse aqui é um, um dos pontos que você precisa ficar atento. Por exemplo, eu poderia aqui editar para colocar só, sei lá, 2.000, porque eu só tenho 1.700, então o máximo que eu quero que interaja aqui é 2.000. Mas como essa carteira já tá blindada aqui, não tem importância. Mas se você vai interagir na sua carteira, é melhor você deixar ela de uma forma mais segura, limitando às vezes o total de tokens que vai interagir interagir com a sua carteira, para você não ter problemas. Mandamos a operação, então foi aprovada e agora a gente pode fazer o stake. A gente pode selecionar aqui tudo, porque não faz sentido mandar só uma parte. Vamos ver aqui a confirmação dessa operação, quanto que ela vai nos custar. Então, 1,21 aqui para a gente fazer esse depósito, ok? Jump.finance, depósito, Taxa de gás, não se personalizar, ok. Vamos lá, como eu disse, essa carteira aqui está blindada, então é mais tranquilo para mim, mas eu não recomendo você interagir com a sua carteira. Se você, mesmo ouvindo aqui tudo que eu falei, que provavelmente é um scam, queira interagir igual eu estou fazendo, crie pelo menos uma carteira nova só para isso, para você não ter problemas futuros. Está pendente de confirmação aqui, pronto. Stake feito. E agora, basicamente, a gente vai ter que esperar aqui e recebendo os J. Os Jet V2, né, na verdade. Tem aqui um período de retirada de 48 horas, pelo que a gente lembra de ter lido lá no nosso white paper. E é isso aí, gente. Conclusão. Provavelmente é um golpe. Quando desbloquear aqueles 25 bilhões de tokens, eles vão drenar os 4.2 milhões de liquidez. É o que aparenta, por conta das outras questões do time ser falso e... Deles não permitirem que as pessoas respondam em nenhum comentário que eles fazem, né? Nenhuma postagem que eles fazem. Então, isso deixa dúvidas muito cruéis na nossa cabeça por um outro lado, é um projeto que tá bem desenhado, né, tem tem todos, todo o esquema já feito, tem o stake, tem outras coisas que pode ser também que aconteça do projeto é, seguir, né, evoluir. Então a gente vai ter que acompanhar. Eu não recomendo ninguém a participar disso, porque é muito perigoso. Se você quiser vai pra, por sua conta e risco, você viu que eu não, não consegui vender nem o suficiente para recuperar, né, por conta de não ter os jets suficientes. Se você deu sorte recebeu mais JET e consegue vender, inclusive ter lucro, parabéns, né? No meu caso, eu não consegui, então tem que ficar esperto. A ideia aqui é que quando você tiver o aplicativo, você vai pular e vai ganhar os JET e tal, e vai conseguir vender o seu JST, mas não tem nenhuma é e é, comprovação de que isso vai acontecer no futuro né vamos aguardar por enquanto deixa eu fazer o logout aqui e aí vamos entendendo nos próximos dias como que vai funcionar essa situação um dia antes de destravar a liquidez eu volto aqui para mostrar o quanto que eu ganhei para mostrar se enfim vai dar para vender ou não vamos entender provavelmente não vai dar tempo, né? Porque o White Paper diz que são duas semanas para a gente conseguir movimentar esse, J, esse Jet V2 aqui depois de, depois de fazer o stake. Então, provavelmente, a gente vai acabar passando aí pelo período do golpe, né? Se acontecer o golpe, se der tudo certo, beleza. A gente vai ter alguma coisa para recuperar, senão perdemos. Ah, um outro ponto também, só para não deixar passar em branco, tá, galera? É a questão do farm, onde eles autorizam que você faça farm de USP, USDT, USC, Cake, deixa eu reconectar aqui a carteira. Então, ó, BUSD, USDT, USDC, BNB, Cake, Ethereum, Inc. Então, é um projeto que tá começando agora e ele quer tudo isso aqui de liquidez. É estranho também, tá? Geralmente, os projetos eles focam em uma, duas moedas aí para liquidez, principalmente um projeto que só está operando agora na rede BNB, né, na rede BSC. Não teria porque ele pedir. Ethereum e outras coisas assim, né? Tão na cara. Então pode ser que ele esteja aproveitando o hype do, do projeto uhum. e do golpe e com conseguindo aqui o stake da galera, né? Eu fiz o stake do JST, então se porventura for um golpe e eles drenarem esse stake aqui, eu vou perder os tokens JST, mas quem colocar outros tokens aqui pode acabar perdendo também. Então, por isso que eu disse para ter bastante cuidado para interagir com esses contratos, tá? Isso também não é comum, assim, um projeto pedir tantas moedas em stake, sendo que ele nem está na rede Ethereum, por exemplo, tá? Mas vamos acompanhando aí. Deixa o seu comentário se você também comprou esse token, se você tá com dúvidas aí de como fazer, de como não fazer Deixa o like aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma Eu espero que você tenha gostado Agradeço muito você ter assistido até agora Não se esquece de se inscrever no canal Eu te vejo no próximo vídeo Fui!